Olá, tudo bem? Eu sou o Marcel Molina e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as três premissas para a gente desenvolver um treinamento para a nossa liderança. Vamos lá? Pois bem, pessoal, para a gente começar a nossa conversa de hoje, é fundamental antes mesmo da gente falar sobre treinamento, sobre desenvolvimento da nossa liderança, a gente precisa entender qual é o papel do líder, o que significa efetivamente liderar. E para quem ainda não entende muito sobre esse conceito, liderança, gente, não é um cargo que você tem em qualquer companhia da qual você representa. Liderança nada mais é do que uma posição que você ocupa na vida das pessoas e na empresa da qual você representa. Eu conheço gente que tem cargos extremamente simples, mas que dentro da sua atuação exercem um papel de liderança, se destacam naquilo que efetivamente fazem e consequentemente conseguem, a partir daí, ter aí um bom plano de carreira. Ou seja, Liderar não é cobrar. Liderar tem a ver com o poder de influência que a gente pode exercer sobre qualquer tipo de grupo. Isso tanto é verdade, pessoal. Vamos, nesse momento, fazer uma rápida reflexão. Eu quero convidar você a refletir sobre alguns líderes que passaram pela vida de vocês. E talvez você vai se lembrar daquele líder que, ao sair na rua, se você vê esse líder do outro lado da avenida, provavelmente o que que você vai fazer? Você vai abaixar a cabeça, vai fingir que não conhece aquela pessoa e no fundo você vai pensar, bendita hora que eu fui trabalhar com esse ou com aquela profissional, porque esse ou aquela profissional me ensinou muita coisa, mas me ensinou o que não deve ser feito, me ensinou o anti-modelo, ou seja, é aquele líder que não virou uma referência para você. Em contrapartida, você também deve se lembrar daquele líder que você guarda a imagem dessa pessoa no seu coração e na sua memória com maior carinho. Aquele profissional que quando vocês trabalhavam juntos, eventualmente você parava e imaginava, meu Deus do céu, aquele líder me pressiona, aquele líder me cobra. Em alguns momentos ainda, talvez você imaginou, Puxa vida, eu não quero mais contato com essa determinada pessoa. Só que aí, pessoal, o tempo passa. E depois que o tempo passa, a gente começa a refletir o quanto foi importante aquela cobrança. O quanto foi importante aquele sentimento de pressão. E o quanto a gente evoluiu com algumas pessoas que muitas vezes não são líderes, são mentores que a vida oferece para gente. E são pessoas que viram a nossa referência. Esse é um dos papéis principais da liderança, se tornar referência para o outro. Ou seja, um líder de sucesso, ele engaja. Um líder de sucesso, ele tem um poder da comunicação, ele mobiliza. Um líder de sucesso, ele motiva, ele provoca, ele desenvolve, ele força no bom sentido um trabalho muito mais colaborativo. Se você parar para analisar, estudos hoje comprovam que cinco pessoas trabalhando de forma colaborativa numa companhia, elas geram mais impacto do que 50 pessoas trabalhando individualmente. Já foi, pessoal, aquele antigo estilo de liderança por comando e controle. Quem aqui não lembra daquele filme chamado o Diabo Veste Prada? Essa é a percepção que antigamente existia a figura do chefe, hoje o líder ele tem uma figura totalmente diferente daquela antiga visão. Só que nessa hora você deve estar também imaginando o seguinte, legal Marcel, entendi tudo que tem a ver com a liderança, mas como é que eu vou desenvolver isso no meu time? Como é que eu vou preparar o meu gerente, o meu supervisor para ter essa visão, para mudar esse mindset? Então, nesse sentido, eu quero falar de três focos principais que a gente precisa treinar o nosso líder para que toda a nossa organização colha os resultados planejados. Primeiro ponto, é fundamental que um líder de resultado ele conheça e desenvolva o que a gente chama de gestão de resultados. Um bom líder, ele precisa fazer gestão de números. Um bom líder, ele precisa conhecer indicador. Só que muito mais do que conhecer alguns indicadores de resultados, um líder de sucesso, ele precisa olhar para esses números e transformá-lo em plano de ação. Eu tenho conversado com vários profissionais de liderança, empresários, etc, etc, e às vezes, essas pessoas viram para a gente e falam, não, Marcel, na minha empresa eu tenho um CRM maravilhoso, eu tenho um indicador fantástico, eu tenho tal tecnologia, assim assado e cozido. Legal. Só que aí a gente vira para esses profissionais e devolve, né? Fala, ok, você tem um indicador maravilhoso, agora o que, que você faz com ele? Principalmente o seu gerente, o seu supervisor, o seu coordenador, como é que ele enxerga esse indicador e transforma isso em plano de trabalho junto ao seu time para que todos possam desenvolver a alta performance? E aí muitas vezes, nesse momento, a pessoa trava. Ou seja, esse é o papel do líder. Segundo ponto fundamental, um líder de resultado, ele precisa também trabalhar a segunda premissa, que é fazer a gestão dos processos. Ou seja, não basta só eu olhar para o um número, eu preciso entender como o meu time está executando determinada atividade. Um erro muito comum é, às vezes, um empresário, um diretor, olhar o principal profissional que hoje executa no seu time e fazer com que esse profissional seja promovido a supervisor, a coordenador e olhe né, ou passe a enxergar o tabuleiro de cima. Porque uma coisa é eu ir lá e executar, outra coisa é eu fazer as pessoas executarem no meu lugar. É, aquele, é aquela reflexão que a gente pode fazer, que nem sempre o melhor jogador do time de futebol vai ser um grande técnico ou vice-versa, são habilidades diferentes. Por isso que um líder de resultado ele precisa aprender a fazer gestão dos processos, como é que eu faço as pessoas executar as atividades que elas desenvolvem no dia a dia. E por fim, é fundamental que o líder ele aprenda também a fazer gestão de pessoas. Nós entendemos que lidar com o ser humano é das maiores dificuldades que hoje existe no dia a dia. Estudos comprovam, pessoal, que em média, tá? nas pequenas médias e grandes empresas, 85% dos colaboradores perdem os seus empregos por questões ligadas ao comportamento. Apenas 15% por questões mais técnicas. O que, que isso quer dizer? Marcel, isso quer dizer então que a minha faculdade, a minha pós-graduação não serve para nada? Claro que não, não estou dizendo isso, mas hoje as competências comportamentais, a inteligência emocional, a flexibilidade com mudanças, o comportamento perante um grupo são coisas hoje que levam as pessoas a atingir um resultado muito maior. Isso tanto é verdade que algumas companhias, inclusive para contratar profissionais, não estão mais pedindo o currículo tradicional, e sim fazendo uma análise comportamental profunda para entender o quanto aquele potencial colaborador ou colaboradora tem de competências comportamentais ali bem desenvolvidas. Diante disso, qual é o papel do líder? Entender de gente, criar empatia com seu time interno. entender Olhando para cada colaborador, qual é o estilo de liderança mais adequado. O meu liderado, ele precisa ser cobrado ou ele precisa de direção? Ele precisa ser treinado? Ele precisa de apoio? Ele precisa de alguém que mobilize ele na busca de um propósito? Ele precisa de alguém ali marca passo? Ele precisa de um líder mais democrático, que delegue um pouco mais e dê liberdade para aquela pessoa trabalhar? Ou seja... Talvez aqui eu não tenha essa resposta, mas cabe ao líder conhecer a pessoa com qual ele lidera para entender, com base na maturidade do time, o que, que ele tem que desenvolver, analisando aqui o que a gente chama de liderança situacional. Ou seja, para a gente fechar aqui a nossa conversa, é fundamental o líder entender que para ele conseguir performar, ele precisa conhecer de Gestão de resultado, gestão dos processos e saber lidar com pessoa. Como fazer isso? Existem muitas técnicas e habilidades a serem desenvolvidas para que você líder se torne referência. Para que você ensine o seu liderado, o seu gestor a virar referência para o seu time. E assim toda a organização crescer e atingir os resultados esperados. Legal, pessoal! Esse conteúdo faz sentido para vocês? Então, para fechar, não se esqueçam de entrar lá no nosso canal da Bravende Oficial, curtam os vídeos, comentem, compartilhem, ative o sininho para receber todas as notificações e lembre-se que toda quarta-feira às 20 horas a gente divulga um material muito bacana para o teu dia a dia. Até a próxima, forte abraço!